Oi gente, tudo bem? De novo aqui no Ana Savan Responde. Eu queria saber uma coisa, aliás, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão gostando das respostas? Tá tendo alguma valia para vocês isso? Vocês estão mandando as perguntas? Porque eu tô aqui, sempre pronta para ajudar. Então eu preciso que vocês encaminhem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? É... Tá achando graça do que, Murilo? <risos> que então vamos agora para mais uma pergunta. Vamos ver de quem vem, da onde vem. Mandem! É, eu sou a Ana de Campinas. Eu sou a Pietra de Barão Geraldo. Eu sou o Ricardo de Amparo, porque aí eu fico sabendo de onde vocês são também. A okay. Débora diz o seguinte... Ana, sinto que minha estrutura não passou informações suficientes no meu curso iniciante. Tenho dúvidas sobre colorimetria, biossegurança, cuidados com o procedimento. O que devo fazer? Débora... Eu fiz quatro cursos básicos. Nenhuma atualização, nenhuma especialização, nenhum reforço que você faça nesse momento vai ter serventia para você. Eu aconselho assim, do fundo do meu coração, que você é, procure um novo local, um novo instrutor, colha informações sobre ele, tente falar com ex-alunos dele, veja o tempo que ele tem de mercado, é, procure saber se ele tem todas as autorizações é, precisas para ministrar cursos, não é porque a micropigmentação é um curso livre que pode ser dado em qualquer portinha ou fundo de quintal, a gente tem... É, registros, eu tenho CNAE, é exigido para ensinança, então eu tenho autorização para ensino, então você tem que buscar várias informações, tem CNPJ, é muito importante você saber a idoneidade dessa pessoa, dessa empresa, né? Eu tenho a minha escola e eu pago todos os impostos e eu estou aqui, eu tenho ponto físico, eu tenho telefone fixo, é tenho todo o suporte para o meu aluno necessário, a gente trabalha, é, né? Tem autorização da Anvisa, Vigilância Sanitária, então fiscalização. Eu tenho tudo o que é exigido por eles, porque para que eu não tenha problema nenhum com o cliente e nem com o aluno. Então, a partir do momento que eu me proponho a ensinar você, eu não vou querer que você saia daqui sem saber você precisa saber às vezes o aluno não consegue pegar uma coisa ou outra cinco dias é, muita informação, então não é de uma hora para outra que você vai sair fazendo maravilhas como alguns profissionais imediatistas buscam. Então precisa muito estudo, precisa muito treino, mas a colorimetria, a biossegurança são fatores principais do curso iniciante. Então eu aconselho você que busque um novo local e cole informações sobre o, o, o seu eleito, tá bom? Faça um outro curso, não se arrependa não. Pense que vai ser um investimento para a sua carreira e não um prejuízo, tá bom? Um beijo, até a próxima. Perguntem que eu respondo.